Feanor era o mais hábil tanto na palavra quanto no trabalho manual. Era mais instruído que seus irmãos. Seu espírito ardia como uma chama." Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Finalmente chegou o dia de falarmos dele, o maior artífice do povo dos Elfos. Amado por uns, odiado por outros. Fëanor, o Espírito de Fogo. Vamos então falar daquele que talvez foi o elfo mais importante dos acontecimentos da Primeira Era. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão de se inscrever e clica também no sininho do Youtube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar o canal a ganhar mais relevância aqui no algoritmo do Youtube. Olha, e é tanta gente que pede para falarmos sobre o Fëanor aqui no canal que talvez eu tenha até me perdido na lista de nomes. Mas o que mais me pediu até hoje foi o Anderson Callassans, e por isso esse vídeo é dedicado especialmente a ele. Mas tem tantos outros nomes para falar que é melhor nós lermos juntos, porque senão vai demorar tempo demais. Igor Laurentino, Rivelino Di, Norberto Alves, Adjailson Santos, Letícia Bueno, Vitor Aragon, Matheus Victor, Emerson Bezerra, Feanor Filho de Finwe, Vitania Xavier, Luan dos Santos, Hipnozerebo. Matheus Oliveira, Mr. Ghost Buzz, Lua Silva, Giovanni Moreira Araújo, Matheus Eoli, Daniel Monteiro, Leonardo Santos, Gabriel, Fran Veronese, William Lopes Aires, Gustavo Benevenuti, Matheus Victor, Flávio Freitas, Rainha Dalberto, Vitor Rocha, Bernardo Guimarães, André Vitor, Pablo Ítalo Santos, João Neto, Maria Regina Bernardo, Bernardo Carola, Jefferson Piva, Dalmo Santos, Will Domingues, Ranieri Rani, Cleison de Oliveira, Selma Lima, Shiba Dogo, Rafaela de Castro, Marco Maia, Isa Mamed, Caio Henrique, Luzilane Lunes, Nerd Arme, Gabriel Francisco, João Bruno Tavares Lacerda, Jonathan Rocha, Newton, Eduardo Duzic, Ian Uriu, Erasmo Souza, Leopoldo Albuquerque, Fernando Vini, Alexandre Aparecido Fiorelli, Jean Piero, Rocha de Oliveira, Flávio Freitas, Thomas Felipe, Mauro Ritter, Felipe Marcílio, Narashika Amaru, Rafael Barbosa Pinto, Leonardo Gonçalves e Ramon Carmo. Fëanor era o filho mais velho e mais querido do rei Finwë dos Noldor. Ele era um artífice de enorme habilidade, um joalheiro e guerreiro. Suas obras mais famosas são as Silmarils, as gemas perfeitas sobre as quais nós falaremos depois. Fëanor tinha um terrível ódio por Melkor Morgoth e o seu agourento juramento o levou a triunfos, mas também a perdas irreparáveis na primeira Era. De acordo com os anais de Aman, ele nasceu em Tirion, em 1169 dos Anos das Árvores. Seu nome original em Quenya era Curufinue Feanaro. Vamos destrinchar um pouco esse nome. Curufinue é uma junção do nome de seu pai, Finue, com Kuru, relativo à habilidade. Portanto, Kuru Finwë significava Finwë habilidoso. Esse era o seu nome paterno. Já o Feanaru era o seu nome materno. Formado por Fé, o quenya para espírito, e Nar, chama. Portanto, espírito de fogo. O nome Fëanor é uma forma sindarizada de seu nome materno. Seu nome mesmo em Sindarin era Fëanor. Seu pai Finwë era o rei dos Noldor, que levou seu povo para Valinor. A mãe de Fëanor era Myriel Serinde. Um fato curioso é que o cabelo de Myriel era descrito como sendo prateado, sendo que os Noldor geralmente tinham os cabelos bem escuros, assim como Fëanor. Havia um grande amor entre Finwë e Miriel, Porém, depois do nascimento de Fëanor, o corpo e o espírito dela foram consumidos com uma vontade de deixar de viver. Nas palavras dela, Nunca mais terei filhos, pois as forças que teriam nutrido a vida de muitos foram todas para Fëanor." Finwë então se entristeceu por dois motivos. Pois ele amava muito Míriel e via o quanto ela estava fraca e desejando não viver mais, e também porque ele ainda desejava ter muitos filhos. Myriir foi então para os Jardins de Lórien para tentar recobrar suas forças e repousar, e ficou aos cuidados de Irmo. Enquanto dormia, o espírito de Myriir saiu de seu corpo e foi para os salões de Mandos para nunca mais voltar. Mesmo assim, o seu corpo ficou intacto, como se ela ainda estivesse viva. Finwë costumava ir sempre visitar o corpo da esposa e chamar por ela. Porém, depois de um tempo ele deixou de ir para lá e passou a dedicar todo o seu amor ao seu filho. Devido ao fato incomum que aconteceu com Myril, ou seja, dela deixar o seu corpo por vontade própria, Manwë permitiu que Finwë se casasse de novo, e assim ele o fez com Índis, dos Vanyar. Miriel entrou para os serviços de Vaire, esposa de Mandos, e ela recebeu a tarefa de registrar todos os atos da casa de Finwë. Em outro vídeo específico nós vamos falar sobre a questão de Finwë e do seu segundo casamento. Por enquanto é importante nós dizermos que ele teve outros quatro filhos, meios irmãos e meias irmãs de Fëanor, Fingolfin, sobre o qual nós já falamos lá no TT número 163, Finarfin, Findis e Irmer. O casamento de Finwë não agradou a Fëanor, que não sentia um grande amor por Indis e nem por Fingolfin ou Finarfin. Nos tristes acontecimentos que mais tarde vieram a ocorrer e nos quais Fëanor assumiu a posição de líder, muitos perceberam o resultado dessa cisão dentro da casa de Finwë, considerando que, se Finwë tivesse suportado sua perda e se contentado em ser pai de seu poderoso filho, os caminhos de Fëanor teriam sido diferentes, e um grande mal poderia ter sido evitado. Pois a dor e a discórdia da casa de Finwë estão gravadas na memória dos elfos Noldorin. Contudo, os filhos de Indis foram notáveis e gloriosos, bem como os filhos deles. E se eles não tivessem nascido, a história do Eldar teria empobrecido. Fëanor era alto, tinha um rosto belo e dominador. Os olhos tinham um brilho penetrante e os cabelos eram negros e lustrosos. Quando ainda era considerado jovem, Fëanor casou com Nerdanel, filha de Martan. E aqui nós temos uma outra curiosidade, pois apesar de serem dos Noldor, Nerdanel e Martan tinham os cabelos muito raros, já que eles eram castão avermelhados ou ruivos. Martan se pronuncia assim como o Nacht, de alemão, que significa noite. Portanto, não é Matan, é Martan. Outra curiosidade é que Martan era um dos únicos Elfos descritos com barba. Para mais informações sobre as barbas em Elfos, vejam o TT 99, que é sobre Círdan. Em resumo, os Elfos podiam ter barba a partir do seu terceiro ciclo de vida. No entanto, Martan estava no segundo ciclo e tinha barba. Portanto, ele era uma exceção à regra. Marten era um ferreiro extremamente habilidoso, tendo aprendido a trabalhar o metal e a pedra com o próprio Aule. Por isso, ele também era chamado de Aulëndur, Servo de Aulë. Ele costumava usar uma argola de cobre ao redor da cabeça, e era conhecido pela sua afinidade pelo metal. Martan foi o mestre de Fëanor, que acabou se tornando o maior de todos os Artífices Élficos. Mas, posteriormente, Martan se arrependeu, pois Fëanor usou seu conhecimento para fazer armas e armaduras em Valinor. Nerdanel era uma habilidosa escultora. Ela conseguia fazer estátuas tão bem feitas que as pessoas pensavam que se tratavam de gente de verdade. Mas ela também criava esculturas a partir de sua imaginação, com formatos fortes, estranhos, porém belos. Em sua juventude, Nerdanel gostava de caminhar ao longo da costa ou nas colinas de Aman. Foi numa dessas caminhadas que ela conheceu Fëanor, e eles se tornaram companheiros em muitas jornadas. Quando Fëanor se casou com Nerdanel, muitos se perguntaram por que ele escolheu ela, já que ela não era considerada dentre as mais belas de seu povo. Mas Nerdanel era forte e tinha uma mente livre cheia de desejo por conhecimento. Só que ela era mais paciente do que seu marido. Ela tentaria entender as outras pessoas ao invés de tentar dominá-las. Por um tempo, quando Fëanor buscava conselhos com ela, ela até conseguia convencê-lo e refreá-lo um pouco. Mas os feitos posteriores de Fëanor a decepcionaram. Ela não tomou parte na rebelião liderada por seu marido e eles se distanciaram. Tanto é que ela não o acompanhou para o exílio na Terra Média. Nerdanel teve sete filhos com Fëanor: Maedhros, Maglor, Quelagorm, Caranthir, Curufin, Amrod e Amras. Esses dois últimos eram gêmeos e eles, e o mais velho, Maedhros, herdaram os cabelos ruivos da mãe. Além disso, alguns dos filhos tinham a disposição parecida com a dela, mas não todos. Teria sido o próprio Auler que a alertou para que ela não se juntasse ao juramento do marido e dos filhos. Aliás, quem quiser conferir o juramento de Fëanor, que nunca foi publicado no Brasil, pode conferir aqui no próprio TT, na tradução do Ronald Kimsey e na voz do Ricardo Winter. É só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Vamos conferir então no gráfico a árvore genealógica de Fenor e a sua casa. Como podemos observar, o último representante da Casa de Fëanor foi seu neto Celebrimbor. Ele foi o líder dos Gwyth e Mirdain, o povo dos Joalheiros de Eregion, e com os ensinamentos de Anatar ele fez os Anéis de Poder. Mas essa história completa vocês conferem lá no TT número 50. Aproveitem e confiro também sobre a Heráldica de Fëanor, com todas as explicações sobre o seu brasão, lá no TT número 74. Apesar de ter nascido em Tirion, a cidade dos Elfos em Aman, sobre a colina de Túna, Fëanor e seus filhos raramente ficavam muito tempo morando num lugar só. Costumavam viajar com liberdade dentro dos limites de Valinor, chegando mesmo às fronteiras das trevas e às margens frias do mar de fora, em busca do desconhecido. Mas eles costumavam se hospedar nos Palácios de Aulë. As mansões de Aulë, ou salões de Aulë, ficavam na parte central de Valinor. A última morada de Fëanor foi em Mithrim, uma região ao sudeste de Hithlum, em Beleriand. Ali tinha sido feito o acampamento dos Noldor na margem norte do lago Mithrim. Algumas das informações da aula de hoje foram retiradas de O Anel de Morgoth e de Os Povos da Terra-média, que são os volumes 10 e 12 de A História da Terra-média. Por isso que alguns detalhes falados aqui vocês não vão encontrar no Silmarillion. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos mais a parte pessoal de Fëanor, sua família, o casamento e quem eram seus filhos. No próximo domingo nós vamos continuar essa história falando das obras de Fëanor. Vocês pensam que ele fez somente a Silmarils? Pois vamos ver que outras coisas também foram obras do maior artífice élfico de todos os tempos. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao Timarço de Padrinhos do TT foram os nossos amigos Roberto Márcio de Oliveira Júnior, Flávio de Almeida Navarro e Thiago Corrêa Carneiro.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 Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e esse assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Inclusive, vocês já podem adquirir lá O Dom da Amizade, que já tem resenha aqui no canal, e a biografia do Tolkien de Humphrey Carpenter, aquele livro tão importante para quem gosta de Tolkien. Se o livro que você quiser não estiver na nossa lista, você pode mandar uma mensagem em inbox, especialmente na nossa fanpage do Facebook, que nós vamos gerar um link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!